moçada, uh, uh, vamos começar os nossos trabalhos, pronto, sem macaquice, presta atenção então, nessa aula nós vamos começar o trabalho com o compasso, o compasso, para isso você vai dividir a folha, a folha que você já fez o carimbo, já criou a margem dentro da BNQ, em uma, duas, três partes, certo? Lembrando que essa linha aqui, ela parte no rumo do carimbo e depois essa ao meio. Ok? Então, primeira coisa, divisão da folha. Olha então, lá, sua folha. Na prancheta, né, você vai posicionar o esquadro e vai dividir, quer dizer, traçar essa linha aqui. A né? então, primeira linha que deve ser traçada. Estabiliza, posiciona e depois traça. Já pode traçar direto com a 0,5, que você já deve ter adquirido essa habilidade. Depois, nós vamos dividir aqui ao meio, certo? Bom, como que nós vamos fazer essa divisão? Lembra dois quadros de 45? Então, nós vamos continuar utilizando ele ainda. Ou você pode, se achar mais fácil, Medir, né? Então aqui ó vai dar 28, 28 milímetros e 3, 28 centímetros e 3 milímetros, você vai ter então aqui um ponto do meio, que é 14, e meio certo? Três ponto, marcando o meio. E aí você, mesma coisa, divide aqui, ó. Então tá lá. Uma, duas, três partes. Nessa primeira parte, nós vamos trabalhar o quê? A questão da perpendicular. Então, vou escrever aqui ó, o que nós vamos trabalhar primeiro. Ó, faço duas linhas base. Então nós vamos trabalhar aqui. Perpendicular. Barra, mediatriz. O que é mediatriz? Mediatriz é como que eu divido é, um segmento em duas partes iguais. Então, para isso, nós vamos apresentar dois casos. Nesses dois casos, você vai traçar duas linhas né, para que a gente possa é, demonstrar esses casos. No primeiro caso... O meu ponto, né, que eu possa traçar a perpendicular, ele vai estar mais central. Então, ó. então eu tenho aqui um ponto identificado, né, que é mais central. E o outro, no outro caso, eu tenho um outro ponto, que é mais na extremidade. Certo? Então, agora, abandono o esquadro e vamos criar a perpendicular a partir do compasso. Então, olha só. O compasso é um instrumento que vai determinar medidas. Então eu disse que a regra principal é a equidistância. Então uma vez determinada a abertura do compasso, você busca não alterar essa abertura para que o seu desenho fique preciso. Certo? Então olha só, primeira coisa. Então ponta seca é o lado do metal e grafite é o lado que vai traçar. O giro é assim, ó, ponta seca, ó, e eu faço esse movimento com o compasso, riscando a o papel. Então eu vou ter aqui ó, a ponta seca, que é do metal, geralmente, ó, que é a ponta seca do metal, levemente acima do grafite, tá? para que possa ser traçado. Então, para que eu possa, voltando aqui ao primeiro caso de perpendicular, para que eu possa traçar uma linha perpendicular a essa determinada, eu faço uma abertura qualquer e o segredo é transformar esse ponto, esse ponto identificado, no centro do compasso. Então, fiz uma abertura, vou marcar outros dois pontos. Um à direita e um à esquerda. Então, determinei aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Sendo que o ponto que estava identificado, ele está no centro de A e B. Certo? Então quer dizer que de A até o ponto, eu tenho a mesma distância de que B até o ponto. Para que eu possa causar a perpendicular, agora eu preciso de um ponto central a esse determinado. Então, qual que é a regra? Você vai por abrir o compasso. Pouco mais que a metade do segmento. Um pouco mais que a metade do segmento. Para que a linha possa se cruzar no centro. Então você posiciona a ponta seca no ponto A que você criou. Né? Ó, então mudei aqui. Ó, ó, e vou cruzar essa linha acima. Ó, fazer um arco acima. Depois a ponta seca estava aqui em A. Agora mudo para a ponta seca em B. E vou proceder da mesma forma. Vou traçar o arco aqui. Ó. foi identificado, então, um ponto. Esse ponto identificado está perfeitamente alinhado aqui. Por quê? Porque eu tracei a mesma distância de A até um pouco mais da metade do que de B até um pouco mais da metade. Então, esse ponto, logicamente, se encontra no meio. Como esse ponto... Pelo compasso estava no meio de, na metade de A e B. Então, esses dois pontos estão alinhados. E estando alinhados, eu tenho a relação perpendicular. Então, basta só traçar. Percebe que eu não estou utilizando o instrumento instrumento. Né? Só o esquadro. Ó. Não vou utilizar a régua nem a prancheta como base. Posiciono. Encosto o instrumento. Ó, e... Vou traçar, ó. Então, traçando, eu criei aqui a relação perpendicular, ou seja, entre essa linha e essa eu tenho 90 graus. Muito bem, vamos para o segundo caso. No segundo caso, percebam que essa relação perpendicular, o ponto identificado está mais na extremidade. Então, eu não tenho como transformar isso aqui, ó, criar esse eixo que posiciona o ponto no meio. Eu vou ter que criar um novo recurso, uma nova referência. Qual é essa nova referência? A mesma coisa, o arco. Então, olha só, ponta seca no ponto que está identificado na extremidade. Posiciono, vou criar um arco que vai marcar a linha, né? a minha linha, e vai passar um pouco o ponto. Criei um arco. Um arco de circunferência que passa um pouco do ponto né, e marca aqui na linha um ponto. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de A com a mesma distância do ponto identificado, ó, mesma distância do ponto identificado. Certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a ponta seca em A ó, e criar. O ponto B e C, ó. Mesma distância do ponto até A. Criei o ponto B. Mudo a ponta seca de lugar, ó. Coloco, coloco aqui e vou criar o ponto B. Então, ó, mesma distância aqui, mesma distância aqui e a mesma distância aqui, sem alterar a abertura do compasso. Então, criei aqui o ponto B e o ponto C. Ok, o que, que nós vamos fazer agora? Se eu tenho dois pontos, eu volto a esse primeiro caso. Qual é? Abertura do compasso, ponta seca em C, por exemplo. Abertura maior que a metade, traço em cima, sem alterar essa medida. Ponta seca em B e traço em cima novamente também. Da mesma forma, que eu tenho esse ponto alinhado a partir da mediatriz. Porque eu fiz o transporte da medida de área para cima. Então basta traçar, porque esses pontos estão alinhados. Ó, perfeitamente. Então eu tenho aqui a perpendicular, o segundo caso de perpendicular que vocês terão que desenhar. Certo? Muito bem. O nosso próximo caso, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar... É a questão da divisão do segmento em duas partes. Então vamos supor que eu tenha que desenhar um quadrado, né? que vai ser o desenho que vocês vão realizar, o do quadrado. É, e nós vamos realizar nesse, nessa área número 2. Okay? Então no próximo vídeo dessa aula vocês vão... É desenhar esse quadrado e trabalhar a questão da concordância nele. Beijar! Tchau, tchau, tchau!